Boa noite galerinha, e aí? Como é que vocês estão? Seguinte, 10 e 24. Estamos indo para UFBA. Não é sobre aviso, mas é situação crítica. Coisa séria, muito séria, muito séria, muito séria, muito séria. E aí? Todo mundo tem que estar lá. <risos> Hoje é o bendito dia daquele apagão, sim, o apagão do Nordeste, lembram, hoje região Norte e Nordeste, energia, desde as 3 e 8 da tarde, voltou lá para depois de 8 horas da noite, isso impactou em muitas empresas de tecnologia diversas, muitas empresas tiveram que desligar seus data centers. Pois é, pois é, não vou entrar em detalhe não, mas foi horrível, foi horrível. Semáforos apagados, como vocês podem ver. Enfim. O curioso é que hoje começa o ciclo de Ares, né? O meu signo. Carinhosamente chamados de satanares. O signo mais odiado do, do Zodíaco Embora eu acredite que Uma constelação não influencie A personalidade de uma pessoa né? Mas tem muita coisa que bate Oh, oh rapaz, tem um <risos> Ainda tem mais um redutor aqui <risos> Quase que eu atropelo Ou melhor, quase que eu vou. Depois das 9 horas, em Salvador, não temos mais a obrigatoriedade de parar nas sinaleiras. A gente só precisa reduzir e passar na velocidade aonde tiver os radares. Na verdade, em qualquer local, né? Passar na velocidade adequada. Mas não somos autuados por invasão de sinal depois das 9 horas da noite. Isso é um decreto da Trans Salvador, se eu não me engano, o decreto 861 de 2010. Então ele já faz aí aqui, 8 anos. E a gente achando que era 10 horas da noite, né? Muita atenção. Esse trecho é, é horrível. O asfalto todo ondulado. Tem que passar devagar, impreterivelmente. Ah, não tem jeito. Tá ótimo. Ah, Só sou... Radar ah, ah. aqui porque o radar mudou de lado lembra que esse bonitinho aqui ficava tá lá não, agora tá, tá cá Daqui a pouco a gente não se empolgar aí né olhar para um lado não achar o radar na verdade ele tá do outro e um pouco mais alto o outro radar que removeram ele ficava aqui atrás dessas árvores Eu sempre gosto de contar quantos postes tem, porque se eu ver. Ai. E aquele aqui ele tá pra, é, tá, tá pra dentro ainda. Não, aqui não mudou não. Tá ok. Pô, aqui tem que passar na manha porque. Os malucos que vai de atravessar. Tipo. Hã? de minha conta, mas que miséria aquele cara tá fazendo hora dessa nessa porra aí velho tá mijando né? e curvinha traiçoeira depois de uma reta pesada a outra porra velho eu tô sem o cracha ai caralho tem que entrar pelo portão sul De manhã, de manhã eu passei por aqui, peguei uma chuva, caralho velho, que chuva viu muita água, muita água mesmo. Eu saí de casa em plataforma não tava chovendo. Tava suave. Aí botei a capa de chuva, botei a calça. E não troquei a bota, vim com a bota que eu uso regularmente. Nabu Terrier. Pô, véio, se eu bem soubesse, tinha vindo com a bota Sete Léguas. Água pra caralho, véio. isso aqui ficou alagado, véio. isso aqui. Água jorrava parecendo uma cascata. Ah, Escorre água aqui tudo transbordando já. Velho, muito foda, velho. Pessoal reclamando que não conseguia andar. parados, na Garibaldi tenso, tenso, tenso Eu tô com o vídeo desse gato na cabeça. Vamos subir aqui? Bora. Tem um certo risco, né? Porque é um sem semi-deserto. Mas foda-se. Se alguém é jogar na frente, a gente levanta. Claro, se for alguém com má índole mal intencionada, vocês entenderam, né? Vou matar qualquer um, né? <risos> Reduz marcha, reduz, reduz, reduz, freia, freia, freia, freia, freia, freia, freia, me lembro que tem que trocar a partida de disco dianteiro. Olha os polícia. Esse cara não vai deixar entrar. Esse cara é chato pra caralho Pense Segurança, preguiçoso. Bora pelo Portão Sul. Senhoras senhores, a gente vai ter que levantar o capacete. Segurei. aí. O amigo. Vindo para a CRI Atual Informática, tem que religar o datacenter. Lutes, obrigado. Estamos de volta. Devagar, que aqui é muita areia. Aqui passa de frente a Facon, Faculdade de Comunicação, também conhecida como Faconha. Vocês imaginam a porquê? Não né? bugar. o restaurante universitário de vira e mexe pessoal se contamina <risos> tudo bem bom e cá é onde eu fico né, CRI coordenações de infraestrutura e redes vinculado a STI Superintendência de tecnologia da informação e é nóis vamos ficar aqui galerinha abraço para vocês e até o próximo vídeo valeu tchau agora vamos botar no neutro e liga o vídeo tchau tchau